as novas caixas de youtubers no Key drop e hoje eu decidi escolher dois desses youtubers aqui pra analisar os inventários de skins deles do CSGO. E eu vou começar pelo CSR e vou selecionar um segundo youtuber. Pra quem não tá ligado o CSR é meu parceiro, a gente já jogou CS no passado, já gravamos alguns vídeos ele já foi jogador profissional de CSGO. Hoje ele é um dos maiores parceiros aqui do Key drop A caixinha dele pode dar umas facas interessantes. Cinco facas diferentes, mano. M4 Printstream também, que é uma Skin linda Eu vou abrir aqui umas 10 caixinhas do CSR para ver se a gente dá sorte E logo depois vamos analisar o inventário dele do CSGO Vamos ver quanto que ele tem em skins A primeira abertura aqui já não deu bom, mano Abri 5 caixas e deu prejuízo Vamos ver as outras 5 caixas é. A caixa é melhor, a minha, a minha caixa é melhor, Vamos combinar. Véio. E galera, tá aqui a Steam do CSR, já postei aqui o inventário dele, que tá valendo aproximadamente 18 mil dólares, mais de 80 mil reais em skins. Sendo que o item mais caro dele é essa baioneta Emerald, que eu tô ligado que ele gosta bastante, que combina com a luvinha, de a esmeralda, né, fica um kit bem decente, a luva verde com a faca Emerald. E junto com esse combo sensacional aqui de faca e luva, o CSR geralmente utiliza essa, a 47 aqui. Aqui, galera. Uma Fire Serpent com Crown Foil na madeira. É uma skin que eu gosto bastante, mano. A Fire Serpent merece o Crown Foil na madeira. Dá um destaque a mais. E se liga, mais de 100 mil kills aqui nesse Static. de ah, Metendo bala, menino. Essas são as principais skins do inventário dele, junto com essa m 4 s Hot Rod Que é uma skinzinha muito top pra M4. E ele pode utilizar aqui com essa luva kimono carmesim do inventário dele. Que fica um combo enjoado. Vamos combinar. Aí o CS tem mais uma coleçãozinha de facas M9, Marvel, Marble Fade, M9 Doppler uma Butterfly Knight Talon Marble Fade, temos também uma baioneta Freehand, e essas foram as principais skins do CSR E agora eu quero analisar o Tiagovski galera, que é um youtuber de Portugal A caixinha dele aqui, tá dando Karambit Lore, M9 Tiger Tooth Flip Knife, dá também a Desert Go Blaze na caixa dele Mas a minha caixa, entre as caixas dos youtubers Tá a melhor de todas, mano, não tem como Bom, vamos abrir aqui, cinco caixas do Tiagovski Vai custar 50 dólares, quantos que vai me render 28 dolinhos. Não, a minha caixa tá mais forte. Não como. Esquece, minha caixa é a melhor entre as caixas dos youtubers. Ó, mais cinco caixinhas. Nossa, passou a Diggle Blaze e a M9 de uma vez, velho. 57 dólares. Beleza, aceito. Foi um pouquinho de lucro. Passando agora para o inventário do Tiago Vamos descobrir o que, que ele tem em skins aqui. Ó, logo de cara, já vejo um número interessante. O inventário dele passa de 80 mil dólares. Minha extensão tá dando mais de 408 mil reais em skins no inventário do Tiago Possivelmente o segundo youtuber aí dos parceiros do Kidrop com mais skins ficando atrás do meu inventário. E vamos ver os itens mais caros dele logo de cara, é, manos? Começamos já com Halzinha. Hal bem padrão, né, galera? Start Track Factor New, melhor que isso, impossível. Tá custando aproximadamente 65 mil reais uma Hal dessa hoje. E em seguida ele tem não apenas uma, mas duas Dragon Lores. Vamos ver a diferença entre elas? Uma é Factor New com o Crown no Scope, que dá uma valorizadinha. E a outra é uma Dragon Lore sem nada. Muito top. Essa as duas Dragon Lore, se ele quisesse vender hoje Ele consegue vender cada uma por 43 mil reais, possivelmente Que é com crawl 44, até 45 mil reais, pelo overpay aí Do sticker, aí seguindo aqui temos também Uma Gangner, o Skin que Factor New Tá custando hoje 36 mil reais E é muito top, difícil de decidir Qual que é melhor, se é a Gangner Ou se é a Dragon Lore, as duas são muito Legais, galera, vamos que tem mais coisa aqui 400 mil reais de inventário, não é brincadeira Não, mano também tem aqui uma Fire Serpent Stat Track e Factor New New, o que faz ela custar mais de 25 mil reais? Olha só, mano. Você tem iPyPower. O Power, Power não holográfico que tá custando mais de 10 mil reais. Alguns outros adesivos de investimento aqui, ó: Box de K2015, o Titan, o Navi e o Virtus Pro. Ele tem também faquinha esmeralda. Uma Huntsman né? Emerald, bem bonita. Com certeza devem ter mais facas aqui, galera. Ó, já encontrei aqui: M9 Marble Fade, Flip Doppler. Tem essa Shadow Daggers aqui, insana. Mano, ele tem uma Mil a Negev mais cara do CS. A skin que é utilizada aí para contrato de troca da Gangner. Vamos ver o que mais que ele tem. Algumas M4A1S Hot Rod Vamos analisar aqui o inventário completo dele, galera. Tem várias skins líquidas. E eu não tô vendo nada assim com o Cato 2014 aplicado. Tô vendo que ele tem bastante investimentos em stickers e cápsulas. Então, possivelmente, é um inventário que passa aí de 400 mil reais. Se a gente levar em conta as cápsulas e adesivos que ele tem aqui. Algumas cápsulas de RMR 2020. Stickers também do RMR 2020. E no mais é isso daí, mano Acho que ele tem também aqui umas luvas Ou não, não tem uma luva no inventário dele Eu não consegui encontrar nenhuma Então eu acho que ele joga sem luvas Joga só com a faca mesmo Então é isso aí, galera Conhecendo um pouquinho mais aqui Dos youtubers do Kidrop Vou abrir mais umas caixinhas do Tiagovski E do CSR Vamos lá, mais cinco de cada Só pra ver aqui se vem alguma coisa boa Ih, passou uma caramba, mas não caiu E a do Tiagovski Vamos ver se a gente pega uma faca Podia vir, né, mano? Podia vir Bora, faquinha? Nada de faca, galera Vocês podem vir aqui Aqui também no Kidrop e abrir as caixas dos YouTubers. Abre a minha, que tá valendo mais a pena. Essa caixa aqui, ó, tá dropando itens muito melhores que a dos outros YouTubers. Pode confiar, o link tem tá embaixo na descrição. Você consegue depositar aqui no Kidrop com Pix, boleto, moeda, cartão de crédito, cara, o jeito que você quiser. Essas daqui são as skins que estão dropando na minha caixa. Aí ah, também, se você colar no Kidrop, você pode usar o código promocional LOGIN pra garantir 5% de bônus no depósito e 50 centos a mais no seu primeiro depósito. Galera, tudo junto, então a gente se vê na próxima. Valeu, falou!